A FSG começa mais um ano com muitas novidades. Durante as suas férias, as equipes da faculdade trabalharam muito para garantir o melhor ambiente de aprendizagem para você. Começamos um novo ano letivo com a energia renovada. E este ano temos muito o que comemorar. Em 2014, a FSG completa 15 anos de sua fundação. E você que está iniciando agora, quero agradecer pela sua confiança estar na FSG. Você agora faz parte de uma comunidade acadêmica de mais de 8 mil pessoas, de professores, técnicos administrativos e alunos na graduação e pós-graduação. Continuaremos investindo nos espaços pedagógicos da faculdade. Só relembrando, em 2013, concluímos a ampliação do nosso novo auditório com capacidade para 420 pessoas. Entregamos para o curso de nutrição um novo laboratório de técnicas e práticas dietéticas. Concluímos a obra das clínicas de odontologia, onde foram entregues mais de 90 consultórios e laboratórios, que além de prestar um ensino de qualidade para o nosso aluno, também prestam serviço para a comunidade de Caxias do Sul. E concluímos a ampliação da nossa biblioteca não só de acervo, mas também de espaços físicos, ampliando as salas de leitura, criando gabinetes de leitura individual e colocando à disposição de nossos alunos equipamentos de informática para consulta. Sinta-se parte da FSG, uma instituição que busca, através das suas ações, qualidade e excelência no ensino, pesquisa e extensão. Sejam todos muito bem-vindos. O Coordenador-Geral de Ensino da FSG também dá as boas-vindas aos acadêmicos. A volta às aulas, em qualquer fase da vida, é marcada pela emoção do reencontro com colegas, professores, amigos, o um lugar onde a gente estuda. Aqui na FSG, essa emoção é marcada pela relação de proximidade entre professores e alunos, o compromisso da satisfação de todos os membros da comunidade acadêmica. Sejam bem-vindos, professores e alunos, que tenhamos um 2014 repleto de emoções e aprendizagens. E você que está chegando à FSG, aproveite ao máximo tudo o que a faculdade oferece. Para ficar por dentro das novidades, acompanhe a FSG nas redes sociais.